Bom dia, galera! Hoje aqui é Jogo Rápido. Eu quero falar um pouco sobre a expressão de colocar a carroça na frente dos bois. Cara, isso é muito bizarro, porque a gente costuma usar cavalo. Mas vamos usar bois para fazer jus à expressão, tranquilo? O que acontece? Se você coloca a carroça na frente dos bois, a carroça não vai puxar o boi, então vai ficar lá parado, não vai adiantar porra nenhuma. O certo é o quê? Você coloca o boi na frente da carroça, que aí o boi puxa a carroça e você vai para onde você quer. Aí as coisas funcionam. Essa expressão serve para quê? Para mostrar que existe uma ordem certa para você organizar as coisas de modo que elas funcionem. Sem essa ordem certa, as coisas não funcionam direito. Você sabe disso muito bem, porque quando você vai almoçar, por exemplo, você pega um prato e depois você coloca a comida em cima do prato. Existe essa ordem certa. Porque se você colocar a comida na sua mão, vai melecar, vai cair no chão e depois não adianta porra nenhuma você pegar o prato. Então, existe essa ordem certa. Por exemplo, quando você vai cagar, existe, você precisa primeiro retirar suas calças para depois soltar o toalete. Porque se você escorregar no moreno e depois for para tirar as calças, vai dar tá tudo melecado e vai dar muito mais trabalho para você limpar aquilo. Pois bem, a política é a mesma coisa. Existem várias pessoas com visões de mundo bem diferentes, que a gente pode classificar sendo de direita e de esquerda. Bem o estereótipo mesmo da coisa, direita é o quê? Que é um mercado mais livre e a esquerda quer um governo que seja a favor do povo. Mas peraí, aí, os políticos e os partidos são máfias que eles tentam entrar no governo para ganhar vantagens pessoais em cima daquilo, de alguma maneira. E ao mesmo tempo, no mercado, existem várias empresas competindo, isso gera insegurança, e elas precisam ter vantagens competitivas. Existem vários meios delas buscarem isso. E um dos principais é o quê? É buscando pessoas no governo para conseguir vantagens estatais. Quer dizer, empresas vão tentar comprar pessoas no governo e políticos querem se vender ou roubar dinheiro. Então, sempre vai ter políticos se vendendo para corporações. Isso é fato. Então, o que, que acontece? Se a gente tem políticos no governo, eles vão distorcer as regras das coisas, então o mercado não vai ser livre de nenhuma maneira. Ao mesmo tempo que eles distorcem as coisas, piora a gestão pública e ao mesmo tempo o governo não vai ser a favor da população. Quer dizer, se você tem políticos no governo, você não vai ter um mercado livre e nem um governo a favor do povo. Porra nenhuma. Por isso que direita e esquerda são duas visões fracassadas. O certo seria o quê? Seria a gente colocar os bois na frente da carroça. Que é, a gente tira os políticos, porque hoje a gente não precisa mais deles. A gente pode decidir as nossas próprias leis pela internet. Então a gente cria e decide pela internet e sem os políticos, naturalmente as corporações não vão conseguir comprar a gente, porque somos muitos, e ao mesmo tempo a gente quer melhorias. A gente consegue tornar o mercado mais livre e o governo mais a favor da população. Olha só, isso se chama democracia direta. Então, o jeito certo das coisas funcionarem mesmo é o quê? É na ordem certa que a gente vai mudar o mundo. Em primeiro lugar, retira os políticos. Depois a gente vê o que a gente faz, independente da sua ideologia. Então dá, tá, esse vídeo foi só para mostrar... Isso daí, porque tem muita gente que vive discutindo as coisas, mas está sempre colocando a carroça na frente dos bois. E isso é coisa de fracassado. Ah, então é isso aí galera, até o próximo vídeo.